Agora sim, ô oh, rapaz, bom dia galerinha, oh, Opa, fui, deixa eu fechar aqui para ver se melhora, porque essa zoada tá demais, vou preparar a câmera aqui pra vocês, só que jaqueta, zíper, jaqueta, zíper, pera aí, fecho o zíper. Deixa já água Pronto, deixa eu ver o, A trava do cartão do SIM card Que SIM card? Do SD card Que de memória estava Estava habilitada Tem uma travinha que você coloca para baixo E aí ele não consegue escrever no cartão Tive que parar aqui, soltar a câmera, tirar o cartão. E recolocar tudo de volta. a gente poder filmar. Só esperação aqui, mas já, já é alguma coisa, né? tempo que a gente não colocar nada no canal é porque porra velho porque no outro capacete o, o nex não tem como colocar a câmera da maneira que eu gosto que é essa aqui no queixo Vai colocar em cima na lateral porque eu acho uma merda aí eu porra velho aí tem que ser assim agora quando for filmar eu tenho que colocar o capacete LS2 Senão não rola Tem a ali agora? Consigo, tá... A gente tava meio atrasado, né? Teve que parar para agitar o cartão Aí já ficou mais de meio atrasado eu desse esse cara assim, ó. fica Fica no meio, velho decide rapaz porra ele ficar no meio da pista você não sabe se ele vai para a esquerda para a direita essa que ultrapassar não consegue porque não sabe qual vai ser a reação que ele vai tomar quando você estiver do lado que ontem a Três Salvador guinchou um guincho guincho, Esse guincho que está sendo utilizado na obra do, do metrô porra negão, aí, isso é... Isso complica, vou? quer atravessar aqui, tua, pega é acidente, não, é suicídio aí sim, voltando do, do, do, do, do guincho rebocado, guinchar o guincho é, eu vejo dois pontos aí o um, óbvio que a Transalto tem que fazer o trabalho dela, tá errado, ele tinha que sair daí 5 da manhã, é fato, então, tem que respeitar. E tem outro também que a obra do metrô é a obra do governo do estado, governo do estado PT, prefeitura, democrata, né, antigo PFL. Então você tem aí <risos> o ranço Netinho versus Rui Costa. Ah, até é bom a aqui que a gente para pra começar. E aí fica esse bate, né? Não sei, não foi nem daqui, foi a de lá. Eu, é verdade, rapaz. Não que a transformadora esteja errada. Tá errado, tem que inchar mesmo. Porque um veículo daquele tamanho, 6 dos sete da manhã, saindo por aqui é... complicação do trânsito certo. É problema. Problema. Tem uma lei que proíbe que veículos de carga ou determinado tipo de transporte não pode transitar em algumas vias durante determinados horários. E ele se enquadra nisso. Deixa eu abrir a jaqueta agora aqui que me esquentou. Oi, oi. Vamos ver se a gente faz outro vídeo hoje na volta, né? Vai logo aí uma carreta de vídeo, vai postando aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Galerinha, vamos ficando por aqui. Até o próximo videozinho, valeu, abraço pra todo mundo aí, tchau, tchau. Epa! <risos> parapa.